Papo reto, agora tá branco. Já depilei o seu com isso aí, Iola. Ô, oh, mano. Pior que a uma vez que eu tentei depilar a perna em casa com cera, filho. Eu não gosto nem de lembrar, mano. Sério, cara. Eu fiz, eu fiz a cera em casa, não era a cera pronta, tá ligado? Eu fiz a cera em casa. Perna, né? Sim, era perna. Se fosse a xereca, eu ia falar. Eu, hein? vocês têm mais ideia? Era a perna. A gente ia pro fim de semana lá na, lá na praia, tá ligado? Aí, a gente foi e aí eu, pô, mano, vou depilar a perna na cera, que na cera dura mais a depilação. Aí, mano, porra, falei, vou fazer a cera em casa que é mais barata. A cera, acho que é açúcar, limão, açúcar, limão e água, eu acho. Só que eu não sei se eu acertei o ponto da cera. <tos> E aí a cera não, não ficava dura na pele, tá ligado? Ela te somente nada. Não dura, mas tipo, ela, ela tava só grudando. Parecia que eu tava passando um mel muito grudento na perna. E aí... Mano, depilar... Depilar a virilha na cera é a pior coisa do mundo, velho. Em casa eu acho que é impossível. Quem depila a cera em casa é o maior psicopata da história. Sério, gente. É horrível. É horrível. Dói pra um caralho, parece que tá arrancando sua alma de você, filho. Você. Alguém já já depilou, sei lá, o saco? Na cera? Eu perdi uma bola assim. Sério, mano. Ou. Oh. A primeira. Eu só depilei lá duas vezes na cera. Na perna, a perna, eu acho que eu depilei duas vezes também. Não, na perna foram três. Pirilha foram duas. Cara. É a pior coisa do mundo, pô. Parece que tá arrancando a minha alma, filho. Atizalol, eu depilo meu cu na cera. Dói pra caralho. Eu nem sei se pode depilar o saco com tu cera. é rica agora. Dá pra fazer a laser. Eu acho que deve... Hum. Eu faço a laser agora. A melhor coisa que eu já fiz na minha vida. E não é muito caro, tá? Não é caro e não dói. Na real, a minha primeira sessão doeu um pouco. Prefiro foice. Enquanto, cara, eu fiz um pacotão, tá ligado? Eu fiz um pacotão. Porque, tipo assim, eu botei perna inteira. Porque o que acontece? Eu ia fazer só meia perna. Mas eu tenho foliculite atrás da perna. E aí, eu botei a, a parte de trás da perna também para eu parar de ter esse problema. As áreas caras são áreas muito grandes. Tipo, perna, acho que braço completo também fica caro. Se você depilar as costas ou a barriga inteira, enfim. Virilha, se eu não me engano, lá, na, lá no lugar onde eu faço, só a virilha, acho que não era nem mil reais, pô. A virilha completa com anos, eu acho. E você, tipo, joga no... eles botam no seu carro... não tô falando que mil reais é barato. Mas uma depilação a laser, é, uma depilação nascer é 50 reais, pô. Se você for jogar no ano inteiro, quanto você gasta... Acho que, era um, acho que era 800 e pouco, 860, alguma coisa assim. Dura quanto tempo? É pra sempre. Tipo, só volta, só volta o, os pelos por uma questão hormonal e volta muito pouco. Volta muito K pouco. K Kato, precisando desse laser para tirar minha tatuagem. Volta muito pouco, tipo, ó, depois de 5 anos voltou um pouquinho dos pelos. Tipo, não volta nem, sei lá, 3%, 5% dos pelos você faz mais uma sessão e morreu de novo e aí tipo assim Martelo, mano é para sempre tá ligado luzia, mão, é o ponte do e tipo assim eu uso creme de barbear e passo só pra vocês terem, terem noção no o bagulho todos. depois da minha primeira sessão foi 40% do meus pelo embora 40% dos pelo embora filho eu ficava mó tempo ao me depilando agora eu fico me pelo rapidinho e depois já tô pronta. Já tô, tô mec. Mano, vale muito a pena. Não tô, não tô, não tô no meme, cara. É, mano, vale muito a pena. E olha, não dói. Eu só senti... A... O único lugar que eu senti dor foi a primeira sessão de virilha. Mil reais, ok. Uma Mas sessão. é suave. Tipo, se você fala que tá doendo, a mulher para. Às vezes ela diminui a potência do aparelho. Então é suave, mano. Papureto. Minha amiga fez por 5K... Se ela pagou 5K, ela fez várias áreas do corpo, mano. O virilha, se eu não me engano, não é nem mil reais lá. É uns 900, 800 e pouco, eu acho. E eles passam no cartão, você não paga juros, é até 12 vezes no cartão, e não tira o limite do seu cartão. É de sacanagem, né? Eu sei que não tô, nem todos podem, mas tô fazendo um ad aí de graça, foda-se. O bagulho é muito bom, tem que falar mesmo. O corpo todo foi 5K Viu mano? Tipo, 5K é grana, tá ligado? Mas é a porra do corpo inteiro, moleque. Mas como funciona? Se eu for depilar, vai vir um cara olhando meu cu e tacando laser Sim Você, você deitar lá Aí Pelo menos lá onde eu faço, eles botam um papelzinho no seu olho E botam um óculos de nadador Que aí você não pode ficar olhando pro laser e a mulher coloca um óclean também, mas é um Oclean que só meio que, sei lá, muda a cor, ela ainda enxerga, tá ligado? Então ela vai ver seu cu, mano. Mas cara, não, mano, você não tem que ter vergonha disso, a mulher olha cu todo dia, ela olha pelo menos uns 10 cu todo dia. Uns 10 cus. Porque o seu, ela vai ficar pensando, oh, olha o cu desse moleque, ó. Oh. O cara não vai ter tirar foto não. do seu bumbum, viu? Atiza kkkk. Hmm. E se o pau ficar duro, mas é normal, cara. O meu já ficou várias vezes, velho. É normal, pô. Não tem o que fazer. Aí. A mulher. Nossa! Que veja meu cu. Eu, Pior eu que não um tem como mesmo. Com isso, não. Porque, o tipo, mesmo toda área dinheiro. que ela vai fazer, pelo menos lá onde eu faço, ela passa um gelzinho, tá ligado? Ela passa um gelzinho geladinho, mano. Né? Ela espalha o um gelzinho assim. Ah, imagina fazendo lá, filha. Não tem como o bagulho não ficar acordado, tá ligado? Não tem como, mano. Gelzinho gostosinho pra pureto. Mano, quando ela passa um gelzinho na minha perna, assim, fico toda arrepiada. Depilação de Juliette. <risos> passa... Passaram gel no cu do ratinho. Imagina o constrangimento do pau ficar duro, kkkkk a mulher vai achar que sou um taradalta tá doido. Mano, não, cara. É normal, tipo... Deve acontecer com todo mundo, ou quase todo mundo que vai lá, tá ligado? Mas deve dar vergonha mesmo, acho que eu não teria coragem não, foda-se. Como, como disse o moleque aqui da live, vergonha você tem que ter se ele não ficar duro, né, paizão? Se ficar duro você tem que comemorar e ter orgulho, beleza?